Bom, eu tenho uma dica agora para você, que sabe quando você quer ter seu próprio negócio, assim, Opa. né? Eu tenho um grupo aqui chamado Grupo Renode. é uma das empresas, gente, que mais cresceram no Brasil nos últimos anos e tem transformado a vida financeira de milhares de pessoas. A Renode tá há quase 30 anos no mercado, né, Loura? Isso mesmo, o Grupo Renode é uma empresa familiar que fabrica mais de 500 produtos de altíssima qualidade. Olha, para vocês terem uma ideia, tem perfumaria, maquiagem, cosméticos, higiene pessoal e bem-estar. Caramba! Hein? E para crescer ainda mais, eles construíram uma fábrica super moderna que virou referência no mercado. E a gente gosta de ver isso, né? Uma empresa brasileira séria. E com produtos de qualidade, não é? É isso aí. Bona Maria, eu vou querer um perfume desse aí, hein? É? É, porque eu soube que eles são desenvolvidos pelos melhores perfumistas do mundo, não é isso? É isso Olha mesmo. lá. Cada um melhor que o outro, olha. E se você aí é em casa tem garra e quer ter seu próprio negócio, você pode fazer parte dessa família aqui. Da família Rinodé. Não é, não? Ô, Leza, é isso aí, acesse agora é, gri... é rinode.com e saiba como se tornar um consultor é facinho, corra atrás do seu que sucesso, é uma questão de decisão Fora que eu tô de olho nesses batons ali na frente. Olha quanta coisa! Não vai dar pra eu mexer agora que tem muita coisa aqui, mas eu tô doidinha. Tem um preto ali, olha que fantástico. Ah. Olha, cada cor mais bonita que a outra. Parabéns, Boa. aí. Bem-vindo aí ao grupo rinoder Rino ao nosso Dê convívio. Ponto, ponto, ponto, acesso, Vou usar tudo. <risos>